Eu tenho deparado com religiões cujas denominações são tantos um tanto ativistas cheias de metodologias e já não me refiro às aberrações heréticas como o pragmatismo, o hedonismo ou mesmo o humanismo, sem deixar de mencionar o relativismo que tem gangrenado a sã doutrina. Não sei se consciente ou inconscientemente, Muitos líderes têm negligenciado a unção advinda do Espírito Santo, quando usam formas alvissareiras que são apenas metodologias que fragmentam e ou ingestam a liberdade da manifestação deste mesmo Espírito Santo de Deus. Talvez eu seja um romântico, saudosista, sonhador, mas meus olhos marejam em lágrimas, lágrimas que respingam folhas amareladas dos feitos de missionários, que tudo que tinha é um coração cheio de fé, de amor, além de um profundo temor por Deus. Sei que agora os tempos são outros, que vivemos uma era da cibernética em que a ciência nos surpreende a cada dia com uma nova tecnologia que paulatinamente vem sendo introduzida na sociedade. Vejo líderes vivendo na maior ostentação, Vejo tanta imoralidade fugir, fluir dos lábios de cristãos. Eu vejo o ódio, a ganância, tomar conta dos corações. Líderes envolvidos com ideologias deturpadas. Se fosse apenas isso, triste é vê-los sucumbindo-se quando colocam a Bíblia na mesma prateleira dessas ideologias. Quando de forma superlativa as Sagradas Escrituras sobrepujam Pensamentos oriundos de uma humanidade ambígua e fálida. Ao ligar a televisão vejo tanta ilusão, vejo tanta enganação. Sim, sufram de informes tão diante através da internet. Numa celeuma desgraçada e olha que eu nunca vi uma palavra tão apropriada. Eu me arrumo para ir à igreja, mas não vou com aquela certeza... Para dizer a verdade com toda a franqueza, eu só vejo a beleza, mas não sinto a unção. E os artistas cantam novas músicas, cobram caros para cantar, enaltecem a si mesmos, mas não sabem o que é adorar. Deus traz de volta a unção que empaquite a nação, que aplaque a violência e também toda essa corrupção. Meu Deus, ouço o meu lamento, vejo líderes derramando bênçãos, mas não falam de arrependimento e nem tão pouco do tormento que está a nos aguardar. É tão fácil hoje ser crente, mas são crentes tão doentes, que vivem na prostituição, cheio de ganância e ambição, não compartilham com o irmão, só se fala em possuir, em ter tudo, conquistar, pois assim lhes ensinaram, e esqueceram que ia compartilhar. Já não sabem mais orar, nem tampouco jejuar, e a Bíblia é dispensável, o sermão tem que ser agradável, pregador admirável, que insufla só a alma, mas não alcança o coração, que continua no pecado e não sabe pedir perdão.